apenas por faces triangulares. Vou anotando já, de novo. Ele é um poliedro convexo de 24 arestas, eu vou, só antes de começar a anotar, vamos só usar as seguintes nomenclaturas, a gente vai formar dois poliedros, tá? Então, para o poliedro 1 um, e poliedro 2. O poliedro 1, um, nós vamos usar o arestas, vértices e faces. Para o poliedro 2, então, arestas linha, vértices linha e F' representam arestas, vértices e faces deste segundo poliedro. Eu estou me referindo ao primeiro poliedro aqui, então ele tem 24 arestas. Já tem uma informaçãozinha. E é formado por faces triangulares e quadrangulares. Então, o número total de faces é... As faces triangulares mais as faces quadrangulares, ok? Então, podemos já ter uma primeira relaçãozinha aqui, e utilizando V mais F, então o um número de vértices, mais F3 mais F4, igual a A mais 2, ou... 26, tá? Guardemos esta fórmula, tá? V mais F3 mais F4 igual a 26. A outra relação que nós podemos tirar também é que o número de arestas vai ser igual a 3F3 mais 4F4 sobre 2. Ah, mas como eu tenho já que é 24 o número de arestas, então já fazer o produto dos meios por extremos aqui, nós vamos obter 4F4, só inverter aqui, 3F3, mais 4F4, igual ao produto de 2 por 24, aqui em 40 e 8. Guardamos também. Secciona, seccionado por um plano convenientemente escolhido, dele se pode destacar um novo poliedro convexo. Vou fazer de outra cor aqui. Um novo poliedro convexo sem faces triangulares, ou seja, ele só vai ter com uma face quadrangular a mais e um vértice a menos que o poliedro primitivo, calcule o número de faces do poliedro primitivo. Esse novo poliedro, então, ele só possui o número de faces, f' vai ser igual a apenas faces quadrangulares, que é uma a mais em relação ao poliedro primitivo, ou seja, F4 mais 1. Um. F4 representa o número de faces quadrangulares do poliedro primitivo mais 1, um, tá? E como ele só possui quadrangulares. E a outra informação é a respeito do número de vértices. O número de vértices e um vértice a menos que o poliedro primitivo. Então, vai ter V menos 1, um. ok? Outra relação que podemos obter aqui é do número de arestas, ou o A', deste novo poliedro. Eu sei que uh, o dobro de arestas é igual a 4F', faces quadrangulares, né? implica também em a linha ser igual a duas vezes f', tá? Sabemos que f4 é o total de faces, então temos essa outra relaçãozinha aqui. Vou só destacar esta, esta outra aqui e esta de cima. Substituindo então essas informações aqui que eu escrevi em azul, na relação de Euler v menos a mais f igual a dois f linha substituindo essas informações eu vou ter uh, v linha menos dois f linha <coughs> mais f' igual a 2, ou v' menos f' igual a 2. Em função do poliedro, as informações em relação ao poliedro primitivo, v' é igual a v menos 1, menos... F' é igual a F4 mais 1, não esqueçam do parêntese, igual a 2. Aqui é o lado, então, nós chegamos que V menos F4, vai ficar negativo, vai dar menos 2, e somando lá, igual a 4, tá? Agora, temos, guardamos essa equação, vamos chamar de 3. Teremos várias. Está quase terminando, tá? Então, agora, substituindo o V da equação 3 na equação 1, vai ficar assim. Vamos fazer mais uma separaçãozinha aqui. Então, substituindo V de 3 em 1 um, teremos, hum, lembrando que V é 4 mais F4, né, então vai ficar 4 mais F4 e segue aqui, F3 mais F4, mais F3 mais F4, igual a 26, isso dá... F3 mais 2F4 igual a 26 menos 4 22 Ah, isso dá uma uma quarta equação. Nós vamos trabalhar essa equação 4 junto com a equação 2. Vai dar um sisteminha, né, 3F3, que é justamente onde queríamos chegar, mais 4F4 igual a 48. Este, então, um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. E aí fica mais tranquilo, nós podemos usar qualquer método para resolver, seja mais objetivo, podemos substituir uma em outra, ou uh, multiplicar por um. Por exemplo, essa primeira equação, vou apagar esse 4 aqui. Vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 2. Por quê? Porque, vou simplificar um pouquinho esse processo. Nós vamos obter uma nova equação aqui, vai ficar menos 3. 3, menos 3 não, perdão, menos 2F3 menos 2F3, menos 2F3 menos 4F4, acho que foi conveniente esse menos 2 justamente para poder cancelar aqui menos 44 subtraindo essas últimas duas equações nós chegamos a F3 aqui é zero igual a 48 menos 44, a 4. Então, F3, são, é, possui o, o sólido primitivo possui três faces, aliás, quatro faces triangulares, e para descobrir o número de faces quadrangulares, então basta substituir em qualquer uma dessas equações, pode ser essa primeira aqui, vai ficar pouco espaço agora, mas F3 vale 4, mais duas vezes f4, igual a 22, então basta isolar aqui esse termo 2f4 igual a 18, então f4 igual a 9. E analisamos também o, o que pedia será calcule o número de faces do poliedro primitivo. Ah, tá, então... O número total de faces para fechar mesmo vai ser 9 mais 4, 13. Ok? Obrigado por mais essa! E até mais.